E aí, jovens? Parece que passou um tempão, né? Mas para mim deve ter passado uns 30 segundos. <risos> então, vamos lá continuar nossa série de funções em Python. Então, agora eu quero mostrar para vocês os ditos cujos parâmetros. E essa parte de parâmetros é uma coisa bem grande em Python, então eu vou explicar primeiro as funções anônimas, depois as funções nomeadas a função a classe que emula uma função a gente não vai falar mais sobre ela só queria mostrar que ela existe mas então eu vou voltar na minha função anônima aqui que a gente tinha uh, eu vou colocar aqui um uma doc string aqui, só para ele parar de me atazanar aqui e vou falar que exemplo sei lá uh... Série de funções Funções 2 É o vídeo 2 Então, beleza Na função anônima Anônima Eu tenho aquela definição da palavra reservada Chamada lambda e eu posso passar um argumento Para ela que eu vou chamar Na hora que eu for chamar Então o nome do meu parâmetro eu vou chamar de param. E aí eu vou retornar por exemplo, Paran mais 2. Só como caso ilustrativo aqui. Ele está falando para não assinar de novo, mas isso não tem problema. Então, aqui a gente está no exemplo 2. E aí, vamos chamar a função anônima aqui. Anônima, é uma função. E olha que massa, uma coisa interessante, quando eu chamei aqui, ela falou, olha... Ela está no main, que é o módulo principal de execução. Ela é um lambda e ela recebe um parâmetro. Isso é muito massa. Então eu posso vir aqui. Se eu chamar anônima e invocar ela, que é o pôr os parênteses, ela fala: oh, preciso de um parâmetro. Então eu vou colocar dois 2 mais 2, 4. Então é assim que se define um parâmetro numa função lambda. Então eu chamei com o argumento 2. Então vamos supor que eu quero aqui fazer uma anônima. E eu vou chamar de anônima plus porque Sim E aqui eu vou chamar de param 1 e param 2 Então ela é uma função de soma Por exemplo, param 1 mais paran 2 Agora quando eu chamar, de novo aqui Anônima plus Ele vai falar para pra mim ó, Olha, essa função recebe dois parâmetros param 1 e param 2 então, se eu mandar x e y, no caso de uma soma, por exemplo, 7 e 7, tenho 14. Então, assim, defini os parâmetros e chamei com os argumentos 7 e 7. Então, param 1 e parã 2. Ah, esse é o máximo que pode ser feito com funções anônimas. Então, agora a gente vai partir para as defs, que são as funções nomeadas tradicionais. Então, eu vou definir uma função aqui e vou chamar essa função como uma função de soma normal. Então, essa função tem dois parâmetros, x e y, é igual a anônima plus. E aí eu retorno x mais y. Então, nesse caso, eu tenho dois argumentos aqui e a gente roda o exemplo 2 e eu tenho a função de soma e ela recebe... 7 e 7 também a gente pode fazer, ela deu 14, então nesse caso a gente tem dois argumentos aqui, só que tem uma coisa interessante sobre esses parâmetros da função de soma, que é o seguinte, quando eu mandar soma aqui, ele falou pra mim, olha, ela recebe x e y, só que esses argumentos, eles têm tipos na hora de ser chamado, mas eu não tô falando de type hints aqui, a gente tem isso aqui como um parâmetro posicional, Ou seja, o que eu quero dizer com posicional? É aquilo que tem posição, então esse aqui é o primeiro parâmetro, eu vou escrever uma docstring aqui pra gente não ficar perdido, então x e y são, oh, são parâmetros, vai ficar com um erro de português mesmo, posicionais. Então, eu vou chamar de soma posicional. Aqui ele está falando que eu não posso chamar, precisava ser capital letter, então vamos colocar x e y aqui só para a docstring não ficar enchendo o saco. Então do mesmo jeito que a gente tinha, a gente tem argumentos posicionais. Tanto faz se eu chamar essa soma com soma pos, olha que interessante, eu posso passar x igual a 7 e y igual a 7 também, e ele me deu 14. Só que o que, que acontece se eu chamar y primeiro e depois chamar x com 7? Também funciona. Então, a gente vai entrar em outra característica aqui. O fato de eu ter colocado esses argumentos aqui não é à toa, argumentos nomeados. Eu posso fazer uma def soma, aí a gente tinha posicionais a gente tem nomeados. Posicional Eu vou chamar de posicional e a outra com nomeados O que, que significa isso aqui? Return x mais y Significa que eu posso colocar valores default Default, pra quem nunca entendeu default É uma palavra que vem do francês, né? Default né? Que é tipo, na falta de alguma coisa, use esse parâmetro Então, por exemplo, se eu falar que x recebe uh, 7 e y recebe 7, agora eu tenho parâmetros nomeados, agora vamos colocar aqui, são parâmetros nomeados, o que quer dizer que o fato do parâmetro ser nomeado, diz pra mim, deixa eu subir um pouco aqui, que na falta de x ou y, o valor 7 será usado. Interessante. Vamos tentar ver isso aqui? Então, soma nomeados. Se eu executar, ele já me deu 14 direto. Se eu passar sem nada, ele fala aqui que os defaults são 7 e 7. Então, olha que interessante. Aqui, eu posso passar somente o valor de y. y é igual a 10. Vai dar 17. Do mesmo jeito que eu também posso passar só o valor de x. Ou, se eu quiser, eu posso chamar com 1 e 2... E ainda continua valendo a questão do nomeado. Posso passar só um e ele somou. E ele pegou a posição do primeiro valor, que é 7, e a segunda com 8. Vamos tentar ver isso aqui? Que massa! Então vamos colocar um print aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma string aqui só para a gente brincar. E vou fazer o seguinte. x, o valor de x é x e y é Uh, y, e aqui eu vou colocar uma string formatada para a gente brincar então olha que massa se eu passar nomeado 1 ele falou para mim, olha o valor de x é 8 porque eu chamei só a primeira posição só que se eu passar y aqui eu consigo fazer com que y valha 1 que é o parâmetro que está depois então essa é uma abordagem interessante quando eu quero definir vários parâmetros default e quero colocar alguns nomeados, beleza, então essa é a primeira parte disso, agora eu tenho esses parâmetros nomeados, eu vou copiar essa def aqui e a gente vai começar uma brincadeira mais profunda, então nomeados e aqui eu vou colocar explicitamente explicitamente nomeados, ou seja, em Python tem um parâmetro que é esse asterisco. É uma coisa que entrou no Python 3.6, que diz que tudo que está desse asterisco para trás só pode ser chamado de maneira posicional. Ou de maneira nomeada. Ou seja, a partir de agora, quando eu for executar a soma dos explicitamente nomeados, eu vou deixar aqui assim. Soma explicitamente nomeados. Olha que massa, ele me deu o resultado, 77. Agora se eu passar um aqui, ele fala aqui, ó, soma explicitamente nomeados, recebeu zero posicional argumentos, ou seja, não recebeu nenhum argumento posicional, mais but one was given, não é porque eu mandei um, né? se eu mandar 9, ele vai falar a mesma coisa, tipo assim, ou seja, ela recebe zero argumentos posicionais, ou seja, ela não quer nenhum posicional, ela só quer argumentos nomeados, então nesse caso, para sobrescrever y, eu precisaria mandar de fato o nome y aqui E se eu quisesse mandar x Teria que nomear de fato x Os argumentos posicionais Por exemplo 8 e 8 que daria 16 Ele vai falar que não funciona Porque a função não quer nenhum argumento posicional Ela só quer argumentos nomeados Então essa é uma coisa Um pouquinho diferente Nesse caso de funções Uma outra coisa que poderia ser feita aqui uh, Eu vou colocar aqui Eu vou copiar esse explicitamente nomeados e vou criar um explicitamente nomeados dois, só para vocês entenderem uma coisa interessante, que a ordem do, do asterisco importa, olha que massa, agora x pode ser posicional ou não, mas y sempre tem que ser explicitamente nomeado. Então eu vou colocar aqui, soma explicitamente nomeados dois, olha que massa, ele pegou os valores de default aqui, 7 e sete, agora se eu passar um valor como 9, ele substituiu x por 9 Só que se eu falar que x é igual a 9 Também vai funcionar E y é igual a 9 Também vai trocar o valor de y Mas se eu mandar 1 e 1 Ele não consegue Porque precisa necessariamente Que um argumento seja Explicitamente nomeado Como posicional Na hora da chamada Então eu teria que fazer uma coisa assim x e y e aí eu conseguiria mudar os dois Isso serve para alguns casos de restrição Onde você tem alguns problemas para ver isso Então aqui Funciona dessa maneira E é legal Então aqui a gente viu argumentos posicionais E argumentos nomeados No Python 3.8 Vai entrar uma novidade Que é interessante 3.8 Eu não tenho Python 3.8 Vamos resolver isso aqui agora PyEnvy Uh, install menos menos list e eu acho que eu tenho ele instalado aqui vamos subir aqui, Pyenv é um assunto interessante que a gente podia fazer uma live sobre uh, aqui 3.8 dev porque é uma versão que ainda está em desenvolvimento então eu posso dar um Pyenv install 3.8 dev Uh, eu já tenho 3.8. Então, beleza, vamos lá. Global 3.8. Dev. Agora, o meu Python é o Python 3.7. Ainda. Ah. Como que eu é seto? Esqueci. Pyenv. Global é o 3.8. Py Python. Ué pyenv shell pyenv-init Ele quer que eu coloque isso no meu Bash Profile ou que eu rode isso aqui Vamos lá Python Agora eu tô no ponto .38 aqui Beleza, era isso que eu queria mostrar pra vocês Que agora no Python 3.8 Fica de aprendizado essa parte do vídeo aqui Eu tenho explicitamente posicionais ou seja, agora, em vez de fazer isso aqui, eu posso fazer o seguinte: x e y e colocar uma barra aqui no final. Ou seja, deixa eu colocar uma vírgula e contra-barra aqui no final. Agora, tudo que está no contra-barra está dando erro porque o meu linter está configurado no Python 3.7, mas no Python 3.8 isso aqui funciona. Então, python -i, exemplo 2. E ele deu erro. Hum. vamos ver se eu colocar um Z aqui, só por desencargo de consciência a ideia é que tudo que esteja à esquerda seja um argumento Posicional. Mas não funcionou. Hum. Vamos abrir o Python aqui. Porque talvez possa ser que ele esteja rodando de maneira equivocada. Vamos lá. Def. Vou copiar essa def aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. Copy. Ele vai brigar comigo. Então vamos. Def. Soma. Posicional. Aqui eu tenho barra barra x e y Será que é contra? Barra? Não. É isso mesmo. Barra. Por que não funciona? Por que me odeia? Não sei porque não está funcionando. Vamos recorrer a internet positional only python arguments é a pep quinhentos e setenta é vírgula barra mesmo Teria que ser assim, vírgula, barra, x, y, oh, y, vírgula, barra, return x mais y. Ué, que esquisito o fato dele estar tá dando sintaxe inválida. Pode ser que a versão do pyenv que eu tenho aqui, pyenv install 3.8 barra dev, traço dev, a gente atualiza ele aqui, vai demorar um pouquinho, enquanto isso instala, a gente viu que tem bastante coisa aqui que deu para aprender, né? Talvez isso aqui demore um pouco para instalar. Uma hora depois. Então, recapitulando a nossa novela, paramos na função explicitamente posicional que tem esse parâmetro que está dando inválido aqui, vamos rodar o python aqui, python-i exemplo 2, e agora, ele não deu erro, significa que ele vai fununciar, oh, onde eu tô colando, eu não tô colando nada aqui, copy, paste, explicitamente posicionais, beleza, explicitamente posicionais aqui, olha que massa, ele quer aqui ó, missing to, então ele Pediu dois parâmetros posicionais Se eu passar x igual a 1 e y igual a 2 Ele vai falar que são Argumentos somente Posicionais hum, Então significa que agora A gente só pode mandar 1 e 2 Yay! Então é exatamente essa função De dividir Em duas coisas Tipo, Aqui a gente tem a barra Para dizer para a gente Deixa eu minimizar isso aqui que aqui para trás só vai ser posicional. Do mesmo jeito que a gente tinha visto aqui antes, que aqui só vai ser nomeado. Agora a gente pode fazer um mix. Então eu vou fazer uma. Eu não vou, vou fazer um def sum para somar tudo. Então soma tudo. Soma tudo, mix. Eu vou fazer um aqui para a gente poder colocar mais de uma coisa. Então, return x, y, z e w. Então, eu vou colocar x e y como estritamente posicionais, z como misto e w como estritamente nomeado. Então, esse mix aqui vai ficar muito doido. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Então, exemplo 2... Aqui ele deu erro porque x, y... Ah, esqueci uma vírgula. Achei que essa versão de novo ia ter que baixar uma versão mais atualizada. Mas agora foi. Então, suma tudo mix. <risos> Muito bom. Então, suma tudo mix. Olha que massa. Missing, ele quer três argumentos posicionais. x, y e z. Olha que massa. Então, se eu passar um, dois e três, ele vai falar aqui. Ó, mas eu preciso de um... Keyword-only-argument, que é o W, então 1, um. e aí ele me retornou a tupla inteira. Eu poderia fazer um sum dessa tupla aqui, só para ele ficar bonitinho e retornar tudo, então 7. Então olha que massa, esse aqui do meio, o 3, eu poderia, usar. nesse caso eu poderia passar ele também como, como posicional ou como argumento, então fica desse jeito. Então a gente viu aqui que dá para fazer um mix de tudo. Somente posicionais, misto, somente argumentos. Aqui somente posicionais. Aqui é um, um misto com default e com somente nomeado. Aqui só nomeado. Aqui com parâmetros só default. Aqui com parâmetros somente posicionais. Então dá para gente brincar bastante e se divertir. Tipo assim, um ecossistema muito grande e tem várias coisas interessantes para ver. então a gente volta já já, que não sei quando vai ser, mas já já. Uh, um abraço.